Salve, pessoal, firmeza total, que é o Ferrez. Hoje nós vamos comentar sobre mamatas, mamatas, lei de incentivo, sertanejos, agrotóxicos, abusos sonoros e muito mais. Vocês sabem que está rolando toda essa treta por causa do Anos da Anitta, né? Vocês sabem disso, né? Oh, meu Deus do céu, esse país não fica em paz. Muito, muito tempo não fica longe da bunda da Anitta, né, mano? E os caras aí, o Zé Neto tinha que comentar no show dele sobre a Anitta, ele não estava satisfeito em ganhar o cachê dele milionário, ele não estava satisfeito em ter uma carreira onde poucos brasileiros têm dinheiro para comer e esses caras têm dinheiro para esbanjar, para jogar pinga no chão, para jogar vodka no chão, whisky nos amigos e o caralho todo. E aí o cara tinha que falar da vida dos outros e dar aquela lacrada falando da lei de incentivo, né, mano? que é o que os caras gostam também. Aí, além de, de, de se lascar, caguetou os amigos. Porque tá estourando aí em tudo que é espaço. Se você for ver as matérias aí, o bagulho é sério. O sertanejo que a gente já desconfiava que esses caras estavam sendo beneficiados de alguma forma por esse governo covarde, tá ligado? E inescrupuloso, que só serve para proteger esse tipo de gente aí, né? A gente meio que desconfiava, mas não tinha certeza. Agora o bagulho explodiu de vez, né, mano? Aí você vê o Tchê, Tchê, Cachaceiro, que eu já falei no programa sobre ele aí, né? Vocês lembram, né? Eu falei sobre ele num programa lá, aquelas cachaçadas todas ele bebendo e jogando na boca na casa dele, aquela filial da Havana lá que ele tem lá, aquela porra daquela casa feia do cacete, certo? E aí, no final, o cara tá envolvido também com uma pá de bagulho, velho. Aí os caras falam assim, não, Ferrez, o cara tava recebendo um cachê, vamos lá então, vamos, vamos falar o justo, né? É o justo? Tá recebendo um cachê, o cara não é obrigado a saber das fontes, mas caralho, pra eleger o cara empresário do ano, que os caras estão querendo eleger o cara empresário do ano, ano passado só não, porque ele, ele que administra a carreira dele, ele não é um pau mandado. Não, ele não, esse cara ele é diferenciado, ele acabou de fazer um, um fundo de investimento, comprou os shows dele, a licitação dos, dos shows dele por 320 milhões de reais. É um cara arrojado, é um cara que está sendo aplaudido o tempo todo por ser arrojado. Na hora que, um, que aparece um pepino, ele não é arrojado, não é com ele. É culpa de quem contratou o show, culpa da assessoria, culpa de não sei o quê. O cara nem se pronunciou até agora, essa é a verdade, beleza? Tá todo mundo esperando, pelo menos um Twitter, assim, ó, bando de arrombados, estou pegando todo o dinheiro público daquela cidade porque eu posso. Nem isso, tá ligado? O cara que anda com o helicóptero todo adesivado de Bolsonaro, né? Tem uma empresa agora que apareceu um escândalo que a empresa dele também chama One Seven, ninguém sabe se é verdade ou não, tá um botaria do caralho. E também essas fake news que rola, rapaz. Ela, se você, desse lado desses caras, se você pesquisar o bagulho, sempre tem algum fundo de alguma porra. Né? Então, assim, uns caras que vomitaram um monte de regra, que, que vomita por um país justo, um país familiar, né? que a família deles é a, o pai, a mãe e o filhinho, ambos frequentando a igreja, né? e armados para depois curtir o show deles. Então, os caras que pregam esse pseudo-país, todos esses caras, no final, estão envolvidos com pegar dinheiro de prefeitura que não tem dinheiro nem para merenda das escolas, velho. Estão tirando verba pública. O cara que, que, que é artista da cidade que não vai chegar a nunca a ter centavos daquele dinheiro. O cara que nunca vai chegar a ter uma carreira artística, porque na cidade ninguém vai incentivar o cara com mil reais. E os caras estão pegando um milhão, um milhão e duzentos, um milhão e oitenta mil de cachê, mano de cidade significante em termos de PIB, em termos de, de produto interno bruto, tá ligado? Em termos de dinheiro, a cidade não tem significância, não tem retorno para poder isso se pagar, não tem nem lacuna para poder ter esse dinheiro. E aí agora os caras estão mostrando que tem uns desvios para poder pagar os caras. Então, assim, é verdade, vocês não precisam da mamata que vocês falam da lei de incentivo, vocês estão numa pica muito maior, né? A lei de incentivo é para os caras que tá tentando sobreviver ali, os caras que tá tentando é, fazer um bagulho honesto no, no fundo do bagulho, porque se você for estudar a lei de incentivo, você vê que ela está sendo massacrada a vida inteira, porque é, cultura nesse país é para ser massacrada, mano. Tá? Então, olha a virada cultural. Você é louco, mano. Qualquer cara que roubou um geladinho na virada cultural tava hoje na mídia, mano. O cara nunca, meu cara falou, mano, eu não queimei meu cara falou assim, oh, vai ter virada cultural. Eu vou nada, rapaz. Mostrou até o, o Gervásio roubando uma, uma bala, roubou o Gervásio roubando, mostrando. Os caras filmou foi tudo, para devastar a cultura, não é para ter porra nenhuma. Aí os caras mostram a foto dos caras sem camisa, virada cultural, tem dezenas de assaltos e tal. Caralho, cara sem camisa tem no carnaval inteiro, tem todas as festas, mano, tem todos esses rodeios de bosta, desses pseudo-artistas de bosta, esses cantor lixo sertanejo, certo? Que é uma música ruim do caralho. Aí o cara, não. Mas aí você tem que falar que pelo menos a música desse cara é boa. Isso aí... Ferraz, quando você for comentar no vlog, vamos colocar uma coisa. A musicalidade desse cara é uma bosta! É uma bosta de música do caralho, de letra ruim do caralho. Essa é a verdade. Aí os caras ficam... Não, mas vamos falar a verdade. Que tem ali uma... Não tem poesia de porra nenhuma. Não tem continuidade de história de porra nenhuma. É pilec pra cá, corno pra lá, sentir falta dela pra cá... É, é, um, é um, uma cópia de outros ritmos, roubo de ritmos regionais. Os caras pegam ritmo que tá bombando, tá ligado, no, no, no, no, no litoral, no norte, nordeste, vem e se apropria do bagulho e rouba, mano. Os caras roubam o ritmo dos outros e misturam com sertanejo. Nem sertanejo de verdade essa porra é, entendeu? E aí a gente é obrigado a falar, não, mas porque, vamos, vamos... O, o cara é todo montado, velho. O cara era até magro. Eu sei porque eu entendo de magro, eu também já fui magro. Entendeu? O cara era uma porra do magrelo, do... até montado filha da puta é. é então, um protótipo de do, do, do um artista todo, todo fake, todo montado. E os caras não. Quando você for falar, eu acho que é importante se realçar a parte do... Rio Negro e seu Limões, eu realço, seu Arrombado. Trio Parada Dura, eu realço. Christian Ralf, eu realço. Agora esse filha da puta, desses caras ruins, você vai falar o quê? Nós vamos falar que o cara não, É o cara é mais ou menos. O cara... o cara apoia um governo, o cara anda com um helicóptero adesivado com o um governo que acabou de falar, no caso do, do, do rapaz lá, do, do Giovanni, né? Acabou de falar que, não, eu não vou defender marginal. E aí o cara tá apoiando esse tipo de governo, mano, que não se pronuncia em porra nenhuma. As pessoas morrem, o governo tá se lixando. E aí você ainda quer que eu vou aqui e vou, vou... Não, é, é pau no gato mesmo. Aí tem outros caras, não, tem que pensar muito nessa cultura do cancelamento. Cancela esse arrombado, tenta cancelar pra vocês verem. Vocês não conseguem, mano. Tem um interior ali, racista, fudido, apoiando esse cara. Tem uma campanha dos agrotóxicos apoiando esse cara. Vocês não vão cancelar esse cara nunca. Vamos tentar para ver se dá para cancelar um tipo de cara desse. Se cancela, é cara preto na quebrada, que os caras cancelam o CEP. E ainda aplaude, dizendo que é um a menos que vai voltar no Lula. Esses caras aí ninguém cancela, não, rapaz. Essa é a verdade. Firmeza? Então vamos na reta desses caras aí. você tem algum familiar curtindo esse e fala, ó, esses caras aí estão roubando. São pilantra. Esses caras estão roubando dinheiro de merenda das crianças dinheiro de estudo de cidade pequena, entendeu? Fora que rouba os otários também, que vai ver show desses caras, vai pagar ingresso pra ver esse bando de abutre, tá ligado? Não basta o cara ter milhões na conta, ainda tem que roubar até bolacha Mirabel de criança do interior. Puta que pariu, mano. Vamos pro próximo capítulo em breve, aí, rapa? É nóis.